Oi gente, para o nosso vídeo de hoje nós vamos preparar mais um alimento punk que é o caruru hoje nós vamos utilizá-lo em forma de bolinho de chuva então nós precisamos aí de um punhado de caruru punhado assim na mão de folhas talinho junto, você pica reserva ele de início nós vamos utilizar aqui é, 3 quartos de xícara de farinha de trigo. Essa colherinha aqui de chá de pó royal. Dois ovos. Agora, os temperos, gente, fica a gosto. Eu tenho aqui um punhado de cheiro verde, meia cebola picada, uma colherinha de café de sal e ervas finas. E ali no fogão já está a minha panela com o óleo quente ou, de preferência, a banha. Né? Então, vamos dar início ao nosso bolinho. Para começar, nós vamos quebrar só os óleos. Deixa eu esse do lado. Quebra sempre numa vasilha separada. Porque, se tiver estragado, você não perde sua receita. dos ovos você pode acrescentar os temperos por trigo agora O caruru Gente, eu vou dissolver o nosso fermento em um pouquinho. Já ficou uma consistência boa. Então agora nós vamos pegar aqui duas colheres. Pra gente iniciar então o próximo passo que é a fritura. Então vai pegando assim pequenas porções. E põe um óleo quente. Gente, óleo quente, mas no fogo baixo. Nós vamos aguardar essa primeira leva fritar, já mostro para vocês o resultado. Já está quase bom. Vou retirar um aqui para ver se já tá bom. Ele já tá bem fritinho por dentro. Então eu já vou retirar. Bom, gente, já terminamos então de fritar e agora eu vou provar. Hum, gente, ficou assim de um, um sabor inexplicável. Muito bom. Façam e vocês vão gostar. Tenho certeza que vocês vão gostar. Aqui só tem meia receita, mas vocês podem dobrar. E se vocês não tiverem ovo suficiente, pode acrescentar leite, que dá certo também. E façam aí pra sua família. As crianças vão amar. É uma delícia. Então... Já vai deixando aí aquele like, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilha, deixa aí seus comentários, ativa o sininho para receber as notificações e visita lá também o meu outro canal de Tudo Um Pouco com Madalena Ferreira, tá? Pra ajudar a gente a crescer também. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijão pra vocês!